Olá Tolkien Talkers, hoje estou aqui para vos trazer a resenha do Hobbit. Do Hobbit? Sim, do Hobbit, mas este é um Hobbit muito especial, continue aí desse lado. Sejam então muito bem-vindos ao canal, pessoal. Hoje, vamos fazer a resenha deste óbito. Parece um óbito muito normal, muito comum, não é verdade? Mas aqui dentro, temos imagens em pop-up. Mas antes de passarmos ao verdadeiro conteúdo do vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos lá então passar a esta linda edição. Como sabem, um livro em pop-up é um livro com imagens a três dimensões. Este livro foi lançado em 1999 pela Harper Festival, que pertence a HarperCollins e que se dedica à publicação de livros infantis. A minha edição é a edição portuguesa publicada pela Europa América e também em 1999. Todas as imagens deste livro foram feitas pelo ilustríssimo John Howe, que como todos sabem é um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien e também fez parte das artes conceituais das trilogias do Senhor dos Anéis e do Hobbit pelo Peter Jackson. Toda a concepção e design deste livro ficaram a cargo de Mike Haynes. Este livro é de capa dura, de cartão, um pouco mais pequeno do que o tamanho A4 e tem cinco maravilhosas ilustrações, que eu já vos mostrar, que se armam se abrirmos o livro. Cada imagem tem um texto complementar que podemos ler, que são os certos do Hobbit, não é? que se pode ler se puxarmos assim esta abinha, e que depois se recolhe. Deste modo, as páginas são inteiramente dedicadas às ilustrações. A capa e a contracapa têm esta belíssima ilustração do Smog e tem também este rodapé dourado com algumas runas. Aqui no título temos um pergaminho que por trás tem o um mapa da zona de Erebor. Na parte de trás temos aqui um pequeno texto que vos vou passar a ler. As aventuras de Bilbo Baggins e a sua busca do tesouro roubado têm encantado os leitores ao longo de 60 anos. Agora, através das mágicas ilustrações de John Howe, o mundo de Tolkien ganha vida nesta espantosa e sofisticada comemoração a três dimensões dessa famosa viagem. Viajo com Bilbo, participo na festa de fundo do saco, através de perigos subterrâneos e bosques infestados de aranhas até chegar ao tesouro e à glória neste pequeno livro excertos do texto original de Tolkien. Uma homenagem única e inesquecível à clássica história de J.R.R. Tolkien, que cativará todos os leitores. E agora, vamos lá então mergulhar neste livro. deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem gosto neste vídeo, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam-se aqui no canal. Não se esqueçam também de nos seguir nós nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E se quiserem ajudar o canal, têm mais duas formas de o fazer. Pessoal, aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do TT, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo.